Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal nesse vídeo eu vou mostrar para você como que é possível você estar tá vendendo produtos digitais isso mesmo que você viu tá você vai ganhar dinheiro através do Mercado Livre simplesmente vendendo produto digital eu vou te mostrar aqui na prática olha só vou te mostrar aqui na prática como que eu faço para encontrar produtos tá produtos que já estão vendendo e através desses produtos eu aderei esses produtos e começar a ter resultado vendendo todo dia através do Mercado Livre tá então Fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e com certeza no final desse conteúdo você vai ter aprendido algo que de fato vai te gerar venda todo dia. E quando eu falo de gerar venda todo dia, é de fato todo dia mesmo, tá? Se você navegar aqui pelo meu canal, esse aqui é o meu canal, tá? Você vai encontrar aqui diversos vídeos que eu falo sobre Mercado Livre e que na maioria dos vídeos, acredito que 99% dos vídeos que tem aqui, que eu falo do Mercado Livre, eu mostro a minha conta do e-mail, onde eu faço venda todo dia, vendendo produtos digitais através do Mercado Livre, Tá? E, como sempre, a gente tem que ajudar o próximo. Então, nesse conteúdo, eu vou te mostrar como que eu faço mineração. É, mineração de conteúdo, tá? De produtos digitais através do Mercado Livre. Você pode também estar encontrando esses produtos através de, da, da Shopee, através de, da, da, da do Elo7. Você está tá comprando esses produtos, tá? Que são muito baratos. E vale muito a pena você ter ideia. Eu comprei um produto esses dias, que são 6.500 projetos. É, de, de macenaria, paguei 15 reais e já fiz uma porrada de venda desse produto ou seja em nenhum lugar se consegue ter uma é, vender tão rápido como o mercado livre por que que é possível vender tão rápido aqui através do mercado livre simplesmente porque o mercado livre vai tráfego pago utilizando seu produto onde você paga uma taxa um exemplo é, tem o prêmio que eu sempre uso o anúncio premium, é onde eu pago se reais acho que se R$ reais por cada venda Ah, josé vou ter que fazer pagar para para poder anunciar meu produto não você coloca o seu produto você só paga quando vende Um exemplo você coloca um produto por R$14,99. Aí ele faz a para fazer tráfego pago do seu produto, e quando faz a venda, ele desconta automático, ou seja, você sempre vai ter lucro. Lembrando que se tratando de produto digital, você acaba sempre tendo lucro, tá? Então vou te mostrar aqui na prática, então, antes de eu te mostrar, já vou te pedir para que você se inscreva aqui no canal, tá? Desce aqui um pouquinho abaixo desse vídeo, e vai lá se inscreve, tá bem simples, se inscreve aí porque você se inscrevendo aqui no canal você vai receber de fato conteúdo que vai te ajudar. Quando eu falo te ajudar, é te ajudar a mudar seu financeiro, assim como já mudou o meu e ver mudando a vida de muita gente, é simplesmente com esse conteúdo aqui gratuito, tá claro? Que a gente tem o nosso treinamento de mercado livre. Se você também quiser ter acesso e a oportunidade de conhecer o nosso treinamento, o link vai estar tá aqui na, na descrição ou no primeiro comentário onde a gente tem ali um grupo de suporte um grupo de aluno, onde a gente tá ali é, interagindo todo dia com os alunos tá então quer ter acesso a nós com o nosso treinamento cara, sem contar que é tá um preço muito risório pelo que você vai aprender e todos os alunos tá só nós que provavelmente os que entraram, que entraram aqui nem todo dia entra aluno aqueles que estão entrando agora estão começa inicializando mas acredito que pelo, que pelo que nós vimos lá no grupo Todos eles ali já estão tendo resultado, fazendo venda todo dia através do mercado livre. Tá? Então, sem muito enrolação para que esse vídeo não fique muito longo, vamos aqui para a prática. Tá? Só lembrando que não se esquece de se inscrever no canal. Tem dúvida, deixa tua dúvida aqui, que nenhum conteúdo passa aqui é, que deixou um comentário, deixou uma pergunta, eu venho sempre aqui e respondo. Tá? Ou eu ou a nossa equipe vem aqui e responde. Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer tá ok que aqui abaixo na descrição do vídeo vai estar tá o canal ou aqui na descrição do vídeo ou aqui abaixo desse vídeo em algum lugar vai estar tá o canal é o link do canal da nossa parceira Agnal Media tá aqui é o canal máquina de mídia onde ela passa muita estratégia de criação de arte tá que seria criativos para você estar tá utilizando e vendendo mas imagina que você comprou aqui um projeto tá se comprou algum projeto aqui você tem dificuldade em estar tá fazendo essas artes a, a Agnal Media, Cara, o conteúdo dela é sensacional. Você vai aprender aí na prática como que você vai estar tá criando essas artes, tá? Lembrando que a gente sempre, sempre puxa um resumo aqui do que tem no conteúdo, né? Nesse conteúdo, a gente vai falar sobre como encontrar esse conteúdo, como minerar, ver se esse produto vale a pena trabalhar ou não. E hoje a gente vai falar de um projeto muito simples aqui. Tá? Olha só, eu estava aqui navegando, estava aqui pesquisando. Esse produto, eu já vendo bastante esse produto aqui, que é projeto, tá? Vamos começar aqui agora na aula prática. Quando eu falo aula, eu costumo de gravar os conteúdos para o treinamento, então eu falo aula, tá? Então aqui, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar aqui na prática, tá? Inclusive, esse projeto aqui é um projeto onde eu vou, provavelmente eu vou comprar esse projeto aqui. Tá, vou comprar esse projeto e que acontece em cima desses projetos eu vou também anunciar esse produto vou criar uma arte para esse determinado produto e vou revender esse produto também José é proibido vai dar direito a não se preocupa com isso que você não vai ter problema nenhum ninguém vai questionar desde que você não use a imagem dele porque esse projeto aqui são projetos que foi criado porque ele lá sabe lá quem foi criado e essas pessoas também já estão revendendo, o que acontece? Então, você consegue ganhar dinheiro no Mercado Livre revendendo esses projetos. Quando eu falo que dá para ganhar dinheiro, dá sim para ganhar dinheiro. Observa aqui minha conta aqui, tá? São sim, são um total de mais de 24 páginas só de venda aqui no Mercado Livre, tá? Vamos clicar aqui novamente. Olha só a quantidade de venda que tem aqui e como você pode ver, tudo arquivo digital tá aqui nós tem projetos de máquina projetos de peg do canva que você imaginar aqui tem vendas tá que okay? é, são os modos de pet é a cara que eu não vou, não vou falar o nome aqui porque é tanto produto que tem aqui projetos que a gente vende aqui e de fato todo dia a gente vende uma porrada de venda no mercado livre simplesmente de produtos digitais tá então vamos lá aqui então aqui ó vamos pegar aqui agora olha só Vou colocar fazer uma pesquisa aqui para vocês ver tá? e vou validar para você aqui agora já vou validar um produto, tá? Que se você vir aqui comprar esse tipo de conteúdo e aplicar, tá? E aplicar, criar seus anúncios, criar uma imagem chamativa, criar um título, um título um título chamativo, tá? Cara, é batata. Você vai fazer venda no Mercado Livre de produtos digitais, tá? Então, vamos aqui para você ver. Olha só. Eu provavelmente agora é, vou, vou criar conteúdo para o meu, pro meu produto. Tá? Não vou mostrar, mostrar aqui para vocês como que eu crio o anúncio. Vou mostrar aqui eu como que eu faço a mineração, validar um produto e com certeza eu vou ganhar muito dinheiro com esse produto, porque eu sei que eu vou vender. tá Então, todos os produtos que eu compro aqui são produtos que de fato funcionam para mim. Olha só, vou pegar aqui agora, vou colocar aqui agora é, é, projeto. tá Já estou validando aqui um, um produto porque eu vou comprar esse produto projeto de tábua de carne. Olha só, olha só, tá? Agora eu vou te falar aqui uma coisa aqui agora, tá? É tanto projeto que se você passasse aqui um mês inteiro fazendo mineração, você não dava conta de tanto conteúdo. E vou falar uma coisa para você também aqui, tá? É uma, é uma das formas, eu já tô há seis anos no marketing digital, graças a Deus eu vendo todo dia uma porrada de venda, todo dia tudo isso com tráfego orgânico, não trabalha com tráfego pago, faço uma porrada de venda todo dia, vendo todo dia, tá? Inclusive se eu entrar aqui no meu e-mail, entrar aqui no Outlook agora, você vai ver que eu faço venda todo dia nas plataformas aí do Monetize, Hotmart e 2 tá? Então tá aqui, ó, se você ver e colocar aqui, eu vou colocar aqui venda realizada. Venda realizada, porque nada melhor do que mostrar, porque a gente às vezes... É, tudo com tráfego orgânico, tá aqui um pouco... Um, olha só a quantidade de venda, tá ok. Vou pegar aqui, você vendeu. É, olha só, cadê? Vamos pegar aqui. Olha só, tá, tá? Aqui pra você ver, tá? Que todo dia eu faço uma porrada de venda, tá? Porque muita gente, às vezes, a gente faz o conteúdo as pessoas desacreditam, tá? Gente, o Simples funciona, tá? O Simples. Tem gente que faz aí, um exemplo, a pessoa treina aí uma, um, um gatilho mental, faz uma persuasão, faz um curso de tudo quanto é de, de como é que fala, aquele curso de. Agora deu branco, agora aquele curso para de as pessoas, tá? Você acaba pagando uma fortuna em coisas que é em treinamento que, quando você vai aplicar, você não tem resultado nenhum e acaba perdendo seu dinheiro. Então, aqui na simplicidade, tá? Com conteúdo simples. De fato funciona, tá? Eu vou te mostrar aqui que de fato funciona, tá? Olha só, imagina esse produto aqui, tá? Coloquei aqui, o projeto tábua de carro. Quando fala projeto, são projetos em PDF, projetos para Coreo Draw, projetos para Photoshop e daí por diante, tá? São projetos que a pessoa que vai comprar só sabe como utilizar aquele produto, tá? Ah, José, eu vendi um produto aqui de, de de vetores, como que a pessoa vai usar? Cara, como a pessoa vai usar? Eu não tô nem aí, tá? Porque a pessoa que tá comprando vetores ela sabe como é que vai usar. Tá? Eu não sei como é que usa esses vetores, mas a pessoa que compra, ela sabe como é que vai usar. Isso que é importante. Então, se eu vou para um, se eu vou comprar alguma coisa, então se eu preciso daquela coisa, eu vou comprar. Então eu sei como utilizar aquela, aquele, aquele pacote, aquele projeto, seja lá o que for. Tá? Então, olha só. Então eu vou pegar aqui agora, coloquei aqui agora no Mercado Livre, tá? Projeto Tábua de Carne. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Se inscreva aí, que tu vai perder conteúdo. Aqui esse conteúdo aqui é conteúdo que eu levo lá para do treinamento, tá? Ok? Olha só. Vou clicar aqui nesse produto. Olha só que sensacional isso aqui, tá? Esse produto aqui, vamos pegar aqui, ó. esse produto aqui, ele tá, ele tá por R$29,90. O cara já vendeu 78 unidades, né? Então, pegar aqui a calculadora, depois você vai ver a mágica do negócio aqui na frente, tá? O quanto que essa pessoa tá ganhando por meio, mais ou menos, tá ok? Vou colocar aqui a calculadora. Olha só, calculadora eu vou colocar aqui agora 78 vezes. Aí vem aqueles que não tem resultado, que não vende, falar, ah, mas tá faltando a taxa. Cara, tô falando, tô falando aqui as vendas brutas, tá? O lucro do cara, só quem sabe é ele, tá ok? Deixa o cara lucrar o dinheiro dele. Então, eu tá falando a quantidade de venda que é possível ganhar dinheiro. E eu vou te mostrar depois a quantidade de venda que esse cara tem aí mensalmente, e quanto que ele tá faturando mais ou menos aí, enquanto a pessoa se mata aí. Para fazer duas, três vendas aí de plataforma Hotmart e Monetize, que claro que funciona, porque vê é muito dinheiro, tá? Já fiz mais de 20 mil vendas na Hotmart, mais ou menos 6, 7 mil vendas na Monetize. Então, se eu falar que elas não funcionam, eu estaria sido aqui um importa hipócrita, né? E mentindo para vocês, funciona assim que eu trabalho com elas até hoje e já fiz juntando tudo aí, tá? entre Hotmart, Monetize. E E2, tá vendo mais ou menos 30 mil vendas que eu já fiz nesse tempo que eu trabalho com internet, tá? Vamos lá então, é 78 vezes, tá? 78 vezes, o cara tá vendendo aqui a 29,90 aqui, eu vou comprar esse produto e vou revender, tá? Porque eu já sei que funciona, eu já tô validando aqui para vocês, vezes 29, vezes 29.90, tá ok, vai dar um total de R$2.000 de 2.000, de 2.300 é, e 2.332 reais, tá? Então, se eu colocar aqui, se eu colocar aqui, ó, menos é, 7%, tá? Então, essa pessoa teve um total, menos 7%, essa pessoa teve um total de lucro aqui, tá ok? Total de lucro, coloquei aqui 7%, 7 do Mercado Livre, 7% não, na verdade é 20%, tá? Vamos, vamos tentar pegar o histórico aqui, para nós fazer novamente, que eu acabei fazendo errado, tá ok, vamos pegar novamente aqui, ó. deixa eu limpar aqui, para nós fazer novamente, então foi um total de 78, e vamos jogar real para você entender como é que funciona, 78 vezes 29.90, tá ok, esse foi o valor em venda real, tá ok, isso é para você ter tirar de base a pessoa ganhou nesse produto, lembrando que é produto digital, tá, olha só, e provavelmente eu vou comprar esse produto aqui, Vou colocar ele na, na, aqui no Mercado Livre para revender. Vou criar uma nova acha. Então, provavelmente uma hora eu vou chegar a essa quantidade de venda também. Então, vou ter um investimento aqui de R$29,90. E claro, que aqui vai se multiplicar em vendas várias vezes, tá? É, por se tratar de arquivo digital. Então, se eu venho aqui agora e colocar é, menos, que é 20% a taxa do Mercado Livre. Então, de 20, 19% a é 20%. Eu coloquei 7, mas não é 7. Em torno de 20%, de 20 aí, mais ou menos. Tá ok? 20%. 20%. Tá ok, vamos colocar aqui então a pessoa tem um total. Olha só, em vendas 2.000, em venda 2.332, tá? E ele tem um total de lucro aí de 320% do Mercado Livre de 1.866 reais. Para você ter ideia, tá? Arquivo digital. Então, se, se eu tivesse comprado esse produto aqui, vamos, vamos supor, se eu fosse essa pessoa aqui que cada fez esse produto aqui, é 29, vamos supor que ele pagou 29,90 de alguém e revendeu, olha o tanto de lucro. Ok, agora vamos, vamos, vamos para a realidade. Agora, desse vendedor, vou te mostrar a quantidade de venda que esse cara tem mensalmente. Tá, então, se a gente descer aqui abaixo, a gente vê que esse vendedor teve nos últimos 60 dias é, 549 vendas. Não é colocar 549 vendas é, dividido por 2, Vamos colocar aqui, vamos jogar. Bom, vamos... gente, isso aqui é o que eu faço, exatamente o que eu faço quando vou fazer mineração de produtos digitais para comprar no Mercado Livre, para cadastrar na minha loja, aqui dentro do próprio Mercado Livre. O diferencial é a criação da arte que eu faço, tá? que seria uma nova imagem para vender esse produto. Lembrando que eu faço vários, vários anúncios do mesmo produto. Tá? Então, vamos limpar aqui. Tá? Vamos limpar aqui e vamos colocar aqui 500, é, cadê? 549, 549. Dividir por 2, um total de caraca o seu impacto novamente 549 dividir por 2 vai dar um total de 274 vendas tá olha só 274 vendas. agora a gente vai fazer o que como é que eu vou saber mais ou menos estimativa de quanto mais ou menos que ela tá ganhando e olha que eu tô na tela do produto de 29 90, O que, é que eu vou fazer vou entrar no anúncio dele vou ver qual a variação de, de preços dele e cima vou tirar uma base de, de preço mais ou menos tá não vou colocar claro que não vou colocar em cima de 2990 Vou descer aqui e ver mais dados desse vendedor. Olha só. Vou, vou, vou descer aqui embaixo. Vou ver to... Olha os anúncios dele, tá? Gente, cara, isso aqui é uma mina de ouro. Eu estou passando para vocês aqui um conteúdo que era para estar dentro do treinamento. Eu estou passando para vocês aqui, gratuito aqui, tá? Olha só, vou clicar aqui agora. Tá ok? Essa pessoa tem um total de 144 produtos, tá? 144 produtos cadastrados, para vocês terem ideia, tem aluno meu, tá? Tem aluno meu que já tá com mais de 400 produtos cadastrados, tá? Eu tô com 200, 200 e poucos produtos, que eu cadastro produtos aos poucos. Mas tem aluno meu que tá com mais de 400 produtos cadastrados, tá? E olha só, se eu descer aqui agora, então a gente tem variação de 29,90, é 49,90 e R$15,90. Se não descer aqui, então tá nessa variação, olha só, então 40 e pouco, olha, 15, 14, 49... A maioria em torno de 29, 14... ó tá vendo? Olha só, olha só que show de bola aqui. Então, a gente consegue trabalhar... Se a gente juntar esses três valores... E tá nessa média desses três valores aqui. É a média que ele está trabalhando. Então, você pode ver aqui que, de fato, ele está trabalhando nessa média aqui de valores aqui de 49, é de 15, 35. Tá? Então, você vai colocar 35 mais 15, 50. 50 mais 49... É em torno, vamos colocar aqui em torno de, de, vamos colocar aqui em torno, vamos fechar aqui em torno, tá dando em torno de R$ de 99. Reais. Então vamos arredondar aqui para em torno de R$ tá? A gente, é uma estimativa, tá? Uma suposição, só que provavelmente isso aqui deve levar para a realidade. Então, se nós colocar a data, está dando R$ reais aqui esses três produtos aqui. Então se nós jogar para a realidade aqui agora de dividir, vamos deixar em torno de R$ reais tá? É como se for 80, e nesses 80 a gente divide por dois, Então, não é colocar isso aqui é, vezes 40, porque nós em torno de 99, vou colocar a perca aí de 20 de 20 reais, de 20 reais, a gente vai trabalhar em torno de 40 reais. Deixa eu te explicar melhor para não ficar confuso, para confusão, tá? Esse cara tem um total de 500 e poucas, 549 vendas, em torno de 60 dias aqui, dividir por 2, que é para chegar um total de 30 dias, que é onde a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas, nossas contas se vence a cada 30 dias, então dividir por 200 e por dividir por dois né? 549 dividir por dois ficou 274, 274 venda então juntei três produtos deles juntei três produtos dele de um total de 99 reais aí para não ser injusto, eu retirei de 99 retirei mais 20 reais a gente vai fechar em 80 só que desses 80 a gente vai dividir por dois vem chegar é, aqui, para a gente começar a assimilar que esse produto, se, como se esse produto fosse calculado, cada produto a é 40 reais, tá? Então, nós vai colocar aqui agora, vezes 40 reais, dá um total de 10 mil, isso, isso, cara, isso que eu estou te falando aqui, em 30 dias, tá? Um total de 10 mil, reais. Agora, você bem pessimista mesmo aqui, agora eu vou colocar porcentagem acima do Mercado Livre, tá? Que hoje nós vem aqui, ó, é, porcentagem é, porcentagem, porcentagem colocar aqui é, porcentagem de venda no Mercado Livre tá olha só pode de venda no Mercado Livre então se não pegar aqui a porcentagem de venda no Mercado Livre aqui em 2022 a taxa vamos ver quanto é que tá aqui está de ver se a gente consegue achar aqui a tarefa para sei lá, de 72 não deixa eu ver aqui a gente consegue achar uma coisa aqui para vocês verem na realidade como é que tá tá acho que não vai dar para ver não qual é a sua comissão no Mercado Livre é, não dá pra ver aqui. Deixa eu ver. Se a gente acha uma coisa aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vamos abrir aqui o Mercado Livre. O preço do produto deve ser acima de R$7,00. Quero mostrar pra vocês aqui pra nós ver quanto mais aquele cara ganhou. para tá? pra gente jogar limpo com vocês, tá? Eu acho que não dá pra ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Na celular, não tem. É, não dá pra ver aqui. Mas normalmente aqui no do mesmo produto tá em torno de 20%, tá? É, não dá pra ver aqui, mas tá em torno de 20%. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver. É, não dá pra ver aqui, mas no meu tá em torno de 20%. É, não dá pra ver aqui, mas tá em torno de 20%. Então, se não vou colocar aqui, eu vou colocar ser pessimista. vou colocar aqui 30%, que não chega a isso não, tá? 30%. É, vamos então. Se eu colocar aqui em torno de 30%, vou colocar aqui 40% já, tá? Pra você ter ideia. É menos, menos 40% cento tá, então o cara, teve aí um total de eu vou colocar aqui, igual então o cara, teve um total aí de lucro aí mensalmente vendendo produto digital, um total de reais Só que a gente sabe que é mais, porque a porcentagem de mercado ali não chega a 40%, então a gente sabe que é mais simplesmente vendendo produto digitais. E José, que tipo de produto estão vendendo? Ele tá vendendo, cara, é só você entrar na quando você vai fazer a mineração, você entra na, na no vendedor, observa os produtos que estão vendendo. Um exemplo. aqui ó. Autodesk, tá? Autocad 2018. Eu vou abrir aqui. Ele tá vendendo 49,90 e ele já vendeu 163 unidades, tá? 63 unidades. Se eu pegar aqui, é... vamos pegar esse produto aqui, ó. é pacote com mil arte. Se você observar esse pacote aqui de arte aqui, é esse daqui, esse daqui e esse daqui é o mesmo pacote, tá? É o mesmo pacote. E daí por diante, olha só, cara, esse daqui também, quando eu vejo isso aqui pra mim, é, cara, aqui é, é dinheiro, é dinheiro na mesa, é dinheiro fácil, isso aqui eu vendo demais, isso aqui, ó, gente, isso aqui eu vendo demais, pra você ter ideia, tá, ok? E daí por diante, olha só, aqui, cara, isso aqui é uma mina de ouro, uma mina de ouro, olha isso aqui, esse adesivo aqui, ó, pack de vetores adesivo do é, carro gráfico, olha só, vamos pegar aqui, olha só, 4 vendidos, cara, venda 74 reais a unidade, vetores versão pdf então tá que vetores Vitores da anos digital e daí por diante é, edição no coreldraw e daí por diante então acabei de mostrar para vocês aqui como que é possível ganhar mais de três reais por mês aqui eu estou dando em torno de seis mil reais você vou, vou baixar aqui em 50%. mais de 50 por cento é possível sim, ganhar mais de três mil reais por mês vendendo produto digital no Mercado Livre tá lembrando que se você quer aprender passo a passo do Zé olha só a, a, olha só vou fazer uma pergunta aqui e já vou responder já tá José é possível entregar esses produtos digital no automático sim é possível sim você comprar esse produto cadastrar no Mercado Livre e quando alguém fizer a compra não importa a hora se é de manhã se é de madrugada se é à tarde não importa os sete dias da semana quando alguém compra só recebe no automático inclusive vou te provar aqui tá? É, olha aqui nas minhas vendas, vou aqui nas minhas vendas, para você ver. Alguém fez a compra aqui, é, projeto, vou entrar aqui no produto, olha só, vou entrar aqui no produto aqui, tá? Que é, kit com 49 mil, é, alguma coisa aqui pra Photoshop, olha só, olha só aqui, ó. Edu, obrigado pela sua compra, segue os processos, tá? Esse aqui, esse aqui tá, tá, não, tá entrega o produto aqui, esse aqui também, olha mais um aqui, tá ok, Vou pegar aqui, ó. Olha só, olha só que olha a mágica aqui, tá 100% no automático, tá? Gente, não sempre, se preocupar para entregar. Olha aqui, a pessoa clicou aqui com batata e já vai ter acesso ao material dele. Beleza, então, gente, olha só, vou até clicar aqui para vocês verem. Tá, eu vou clicar aqui. Isso aqui é venda que já das vendas que eu faço, tá ok. Vou bloquear aqui em cima, isso aqui para ninguém ver e é para ninguém baixar vou até apagar aqui, ok. Show de bola o que, é que acontece então. Pessoa clicou aqui vai baixar o projeto dele e eu só faço o Só dinheiro no bolso, beleza? Gente, é isso aí. Vou, vou ficando por aqui. Espero que tenha ficado é, bem claro para você que você está deixando de ganhar dinheiro, é de, simplesmente vendendo para digital digital no mercado livre. tá Então, dá para ganhar muito dinheiro, dá para vender bem, todo dia dá para vender bem. Dependendo da, depend, depende muito do de, da, de como você vai trabalhar, tá? Produto certo, te mostrei aqui, acabei de validar aqui um nicho para você. Em cima desse nicho, você pega a base daquele vendedor e começa a trabalhar. Porque, como eu sempre falo, o sucesso deixa racho, tá? Então, quer ter sucesso? Observa o que quem já está tendo sucesso está fazendo. Que as pessoas que começam a dizer que não funciona, sai fora. Imagina que você tem em mente começar um projeto de vender produtos no Mercado Livre e alguém falar para você: Ah, mas já tem muito vendendo, já tem muito vendendo. O mercado Livre está cheio. Esse daí aquele cara aqui pergunta para ele quantas vendas ele fez no final do dia. Pergunta para ele: Vai dizer que não fez nada. E além de ele não fazer venda, te desmotiva, te desmotiva, tá? Eu estou te, te mostrando aqui que de fato dá para vender. E ganhar dinheiro no Mercado Livre, beleza? Vou ficando por aqui. Lembrando: se não é no canal, se inscreve. Quer fazer parte do nosso treinamento entrar no grupo do WhatsApp? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro, no primeiro comentário. Eu tenho que controlar, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.